renovando o modelo da sua chama gêmea. O corpo ou o modelo da sua chama está em perigo. E a sua também. Nós perdemos o conhecimento necessário para acessar a linguagem do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma. Nós pensamos que a gente já sabe tudo, o que é que a gente é capaz o que é que a gente tem que fazer, como devemos viver a vida, como devemos, como devemos agir, nós não sabemos nada. É, infelizmente, nós não sabemos nada e o corpo não nos pertence, na maior parte dos casos. A mente não pertence a você, o espírito também não pertence a você. Hoje vamos descobrir tudo isso, porque a gente finalmente entendeu como... Aprender a linguagem do corpo, da mente e da alma. Bem-vindos novamente ao canal. Chama Gêmeos André e Pétia. André e minha chama Pétia. Eu estou muito feliz de poder apresentar a vocês o conhecimento necessário para a gente finalmente andar para a frente, evoluir, crescer entre eu e minha chama, você e sua chama e por aí fora. Eu e minha chama Gêmea fizemos um livro. Um livro, um e-book, assim dizer, né? um e-book que está. que vai.. Uh, que já está online em inglês, mas eu e Petia vamos traduzir, especialmente eu que sou eu que falo português, vamos traduzir em português. Talvez vai demorar uh, uma semana, não tenho a certeza absoluta, ou vai demorar menos tempo ou mais tempo mas é um livro espetacular que toda a gente devia de saber, é uma coisa única, não tem nada a ver com contos de fadas, de chamas gêmeas não tem nada a ver com um, um romance entre duas pessoas, o que é bonito, devemos ter isso nas nossas vidas, mas infelizmente se você não souber qual é a linguagem, da sua mente, do seu corpo e da sua alma, você não sabe se interpretar, você não sabe interpretar o que é que a sua chama gêmea está falando para você. Você vai estar sempre a ter stress dentro da sua relação ou você nem sequer consegue encontrar com a sua chama gêmea porque a comunicação está sendo interrompida pelo pelo matrix, né? A gente tem que entender finalmente de que nós não vivemos num conto de fadas, a terra que a gente vive não é o paraíso, mas dá para transformar num lugar muito legal, muito legal. Só temos é que entender a linguagem do nosso corpo, mente e alma. Então o livro se chama A Renovação, ou Renovando o Modelo da sua chama Gêmea. Ou Renovando o Modelo das Chamas Gêmeas. E eu vou ver qual é o título melhor que eu vou dar, mas tem lá gente... Tudo o que você deve saber, não tudo, mas, sei lá, a maior parte das coisas que a gente encontrou desde que a gente começou a nossa jornada nesta vida, porque nós não, nós não acordámos para chamas gêmeas logo no início da nossa jornada espiritual. A nossa jornada foi a uh, base de, do corpo, da mente, da alma o astral, e depois é que veio a chama gêmea. A chama gêmea foi a última coisa que chegou até nós. E por causa disso, nós tivemos tempo, a gente usufruiu, usou, investiu o nosso tempo em como obter a linguagem do nosso corpo, mente e alma. Porque mesmo que você saiba quem é a sua chama gêmea, mas você pensa que conhece o que você está passando, a gente passa por... A gente perde tanto tempo, gente, nesta vida, nesta terra, com discussões, stresses ser mal informado ou receber a, a intuição que a gente não sabe se é verdadeiro ou se é falso. Tem tanta gente que não sabe distinguir entre, entre intuição, instintos ou intuição e pensamentos, sabe? É muito difícil porque vivemos num mundo em que está cheio de problemas Há em todo lado, uh, problemas na mídia, problemas uh, nas nossas dietas, problemas uh, no ar em que a gente respira e problemas espirituais e tudo mais. E então, se a gente souber a linguagem do nosso, do nosso ser, do nosso modelo, o modelo é você, porque o modelo foi feito quando a gente veio para a Terra a primeira vez. O modelo é feito em outros planetas também, mas aqui neste planeta a gente tem um modelo que não muda muito sempre que a gente volta a reencarnar. Por exemplo, você vem a primeira vez para aqui para a Terra, você tem um modelo, o próximo, a próxima vida que você tiver aqui na Terra vai ser muito similar, muito parecido com a vida que você teve antes. Nós não mudamos drasticamente como, como muitas pessoas imaginam, que é, ok... Uh, na vida passada eu fui uma borboleta, nesta vida sou um, um ser humano, a próxima vida sou um, uma galinha, não é assim. Existe um contrato espiritual muito avançado que vai além do nosso entendimento, do nosso sentimento, de tudo. É, é muito, muito poderoso e muitas pessoas não sabem o que é que está a acontecer. Então, você vem para a Terra a primeira vez... A vida à sua volta causa o karma que você nem sequer sabe o que é que aconteceu na sua vida. Por mais que você uh, saiba o que é que é karma e tente evitá-lo, vai estar sempre a aparecer. Então, é quase impossível sair de contratos e tudo. Porquê? Porque estamos a viver uma vida um, uma vida que, em que a gente não toma cuidado de nós mesmos. A gente não se protege. Estás a ver? A gente... Um, por exemplo, se apaixona por alguém sem saber quais são as consequências, efeitos secundários, uh, ou a gente toma substâncias que têm efeitos colaterais, e por aí fora a gente não sabe o que é que está a fazer na maior parte dos casos da nossa vida, que a gente reencarna e é o quê? É um bebê. O que é que os bebés fazem? O bebê faz o que os pais lhe ensinam. E continua assim. Okay? Continua assim, por aí adiante, até que um dia a gente pensa que entendeu tudo e não entendeu nada, porque teve a sofrer, a gente teve a sofrer, porque, porque os nossos pais, e eles já se perderam nesta vida, há muito tempo, muitas vidas passadas eles já, já, não, já não estão a fazer o que é correto, eles pensam que estão a fazer o que é correto, eles pensam que a vida é só esta, que temos aqui na Terra, muitos pais, muitas pessoas e, e lá está, tem muita coisa gente que temos que observar aqui, então não vou falar mais, vou deixar curiosidade para você, ser, para, para você imaginar o que é que está dentro do livro, do e-book da renovação renovando uh, o modelo da sua chama gêmea, vai trazer tantos milagres para a sua vida, você nem imagina não tem nada a ver com as novelas que você assista na televisão, não tem nada a ver com romance tem a ver com a capacidade de amar está perdida, perdeu-se em qualquer lugar neste mundo e temos que apanhando os puzzles, temos que renovar o nosso próprio puzzle com as peças que a gente perdeu neste mundo, ok? Está na hora de apanhar as peças e colocar dentro do nosso corpo, mente e alma, mais uma vez. Então, para acessar ao e-book, vou deixar na descrição deste vídeo o link para você aceder. Agora é assim, o link ainda não está, não vai estar disponível para download, um, mais que possível vai estar só para você pôr o seu e-mail e tal, a sua identificação, para que eu possa enviar para você o e-book logo que esteja pronto. Claro que o e-book não é gratuito, uh, tal como eu fiz, na, fiz anteriormente, com, uh, vibrando à velocidade da sua chama gêmea. e esse e-book tirei ele fora, porque precisa de trabalho, foi a primeira vez que eu uh, publiquei um, um e-book, então precisa de trabalho, precisa de renovação e eu vou colocá-lo novamente, mas um dia mais tarde. Mas por enquanto vai ser a, a renovação do modelo da sua chama-gêmea e vai ser pago. Você só tem que aceder a, ao link em baixo e pronto. Em uma semana deve estar pronto, se não duas semanas máximo se calhar, ou então menos que uma semana. Eu posso estar a trabalhar nele bem rápido. Tudo vai depender da sua demanda, da sua procura. Se você... Se tiver muita gente que quer o e-book, eu vou fazer mais rápido. Se for pouquinhas pessoas, vai demorar, vai demorar mais tempo. Mas à medida que vou fazendo novos vídeos, vocês vão saber da existência desse e-book, aí vai acelerar o processo, ok? Tudo depende de você também. Vamos andar para a frente nesta vida. Quero que vocês saibam que vocês têm a minha indicação, as minhas palavras, o meu coração, para que vocês consigam... Se manter firmes nessa relação, quer seja chama gêmea ou não. O livro não se limita a chamas gêmeas, é vasto. É, é para toda a gente, até pessoas que estão a viver sozinhas, para casais comum, gente. E eu só falo em chamas gêmeas porque quase toda a gente prefere ouvir mensagens para chamas gêmeas ao invés de mensagem de amor. Para me assistir com a minha chama Pétea, eu tenho um canal, só eu e a Petia, falamos em inglês, mas tem legendado em português, que ao longo dos tempos eu vou uh, colocando as legendas melhor e melhor e melhor. Eu estou trabalhando nelas de uma maneira em que a gente possa trabalhar mais autónomo e conseguir uh, colocar as coisas melhor para você. Então, concluindo, o e-book uh, Renovando o Modelo da Sua Chama Gêmea vai estar... Um, disponível em uma semana e tem a ver com o seu modelo. O que é que é o um modelo? É o seu corpo, mente e alma que uh, está perdido. A gente se perdeu. A gente perdeu o conhecimento de como usar o corpo, mente e alma. Como é que você acha que eu estou junto com a minha chama gêmea? Claro que eu prefiro uh, que tudo seja o mais espiritual possível. Logo, a tecnologia vem depois, gente. Primeiro vem uh, todos os sinais que você obteve desde que você tomou noção de que existe uma chama gêmea e está à sua espera e só, só há uma. Prontos, tenho várias coisas e eu nunca fiz um vídeo sobre como é que eu encontrei a Pet e tal e eu acho que nunca fiz esse vídeo. Talvez deva fazer. É um dos vídeos mais populares do canal inglês. Talvez faça para este canal aqui. Seria impecável. E depois eu sempre tive dúvida de que. Deixa ver, se a gente tem os sinais que se conectam um ao outro todos os sinais que eu digo com a Pétia se conectam e que eu sou o oposto da Pétia, então logo na astrologia deve ser a mesma coisa. Intuição, criança interior e instintos. Agora, a Kundalini vai chamar a atenção de vocês os dois ainda mais, com, com muito mais potencial do que qualquer outra coisa. A Kundalini é realmente a melhor maneira de saber se vocês são e chamam gêmeos ou não. Agora, como eu falei, toda a gente neste mundo precisa de renovar o modelo dentro deles, por isso é que eu uh, publiquei esse book não só para chamas gêmeas, mas também para casais comuns, ok gente